O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23, 1. Qual a sensação de saber que não importa o quão desnorteado você esteja, o bom pastor olha para você com amor, cerca-o de compaixão, envolve em seus braços e cuida dos detalhes da sua vida? O amor começa não pelo amar, mas pelo ser amado. Ser amado lhe dá a liberdade e os recursos para amar. Só podemos dar aquilo que temos recebido. Paul E. Miller